Eu sou Tânia Rezende e estou compartilhando aqui parte de uma prática que eu conduzi aqui num dos grupos do Anima Mundi, inspirada por Rata que nos direcionou a acessarmos uma plataforma cristalina e luminosa para melhor conexão com a nova Terra, a Terra mais elevada, a Terra de uma dimensão superior. Ele também nos envia uma mensagem, algumas instruções, então o que você vai ouvir daqui para frente é um trabalho realizado ao vivo, a mensagem foi captada ao vivo, através de um processo telepático que eu tenho com o Hatauzé. Eu vou deixar na descrição deste vídeo um link onde você possa se informar um pouco mais sobre Hatauzé e esse trabalho que fazemos juntos com os curadores universais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações. Então, eu peço que você respire profundamente, se coloque numa posição confortável para iniciar este trecho de prática, seguir as instruções que foram dadas e receber a mensagem com todo o seu significado profundo. Eu sou Tânia Rezende e estou a serviço do Divino Criador. É importante que você visualize o seu corpo expressando a perfeição absoluta. Então solte-se, solte os seus pés da terra tridimensional, liberando, deixando ir aquilo que não lhe serve mais, sentindo seus pés bem plantados numa plataforma de luz, conectando você com uma nova terra, uma nova realidade, mais sutil, mais harmoniosa, e a sua mente se expande para ver mais além, mais além de problemas e densidades, mais além, visualizando apenas luz, a si mesmo como perfeição absoluta, você está expressando o seu novo ser. Sinta-se acolhido ao mesmo tempo em que o amor verdadeiro é despertado no seu coração e na sua mente. Paz profunda, leveza, e se algo ainda estiver ali prendendo, na densidade, intencione soltar Se vierem pensamentos ou emoções tridimensionais, solte Se não conseguir, peça ajuda Que o grupo todo de auxílio que está ao nosso redor Possa nos conduzir, nos mostrar caminhos, soluções, alternativas Para a liberação completa de tudo aquilo que não é divino e que não cabe mais em nossa existência. Que o caminho se mostre à frente de todos. O caminho da perfeição absoluta. O caminho para a liberação de tudo aquilo que não serve mais. E permita-se sentir-se leve. Perceber o seu corpo cristalino, brilhando como pura luz. desde que venha na sua mente a nova imagem do seu próprio ser. Cristalino como pura luz, caminhando numa terra mais sutil e luminosa, expressando a sua verdadeira essência, livre. E se ancora, habilmente, facilmente, na nova terra. Cada um aqui, já conectado com dimensões superiores, um novo nível da existência. E vocês, cada qual aqui, é o mostrador do novo caminho. O seu aprendizado é o aprendizado de todos. Se você não compreende bem o porquê está vivendo determinadas situações, agora já sabe que o seu aprendizado é o aprendizado de todos. Então, no mínimo, a sua experiência poderá contribuir com a experiência do grupo e de todos aqueles com quem você compartilha o seu mundo. A sua mudança é a mudança de todos. Ninguém caminha na Terra sozinho. Ninguém vive uma experiência sem contribuir com o coletivo. A pergunta que cabe aqui e a todos é, como estou contribuindo? Então agora você já pode ter a consciência de que a sua experiência, seu desafio, difícil, complicado ou não, no mínimo serve para contribuir como o todo. Seu aprendizado é o aprendizado de todos. A sua cura é a cura de todos. A sua transformação é a transformação de todos. A sua experiência pode incentivar ou trazer coragem ao outro. A sua experiência, quando compartilhada, pode estimular a cura, a orientações, mesmo que você não tenha consciência disto. Mas agora você tem. Se caminhar, com os pés bem plantados nesta nova plataforma, com a consciência de que nada que você vivencia é em vão e que tudo o que você mostra e compartilha contribui para o todo. Tudo o que você aprende e transforma contribui para o todo. E dentro deste canal, você também pode se perguntar o que cada um aqui está contribuindo comigo? O que as experiências compartilhadas aqui contribuem para o meu aprendizado e para a minha cura e para a minha própria transformação? O que o outro fez que eu poderia fazer ou poderia ter feito? Somos espelhos e estamos aqui contribuindo. E isto acontece muito além do que você tenha noção. É o que você reverbera, é que o outro chega reverberando. Sempre há um sinal, um caminho a ser mostrado. Então, saber que você está contribuindo é ótimo, mas perguntar-se o que o outro traz como contribuição para mim é mais importante ainda. Ninguém está diante de ninguém em vão. Sempre há uma mensagem, sempre há uma contribuição. Se você tornar isto consciente, é capaz de perceber. Se você perguntar a cada ser que chega e se aproxima, o que ele ou ela está trazendo para contribuir com a minha experiência? Neste exato momento, esta pessoa está me informando ou trazendo alguma orientação? está me mostrando algo, ou querendo me inspirar, ou está me trazendo uma resposta, eu trago, eu, Rata Z trago aqui a nova visão, a visão que nós temos do lado de cá, e que é importante que vocês iniciem este processo acostumando-se com novos pensamentos, para que se acostumem com a consciência nos níveis superiores. Onde o pano de fundo é, somos um. Contribuímos uns com os outros a partir das nossas próprias experiências, emoções e pensamentos. Como posso contribuir? É uma pergunta importante. Mas o que o outro está contribuindo é uma pergunta mais importante ainda. O que tal experiência está trazendo para o meu aprimoramento, para a minha evolução, para a minha cura, para a minha transformação pessoal? E uma vez tendo clareza, entre em ação a importância do soltar, do entregar. porque. Só usufruímos das contribuições alheias quando conseguimos de fato nos liberar daquilo que está nos segurando, nos emperrando. Só conseguimos perceber o que o outro está de fato trazendo quando consigo liberar-me de mim mesmo, se é que conseguem me entender. Liberarem-se de si mesmos significa... Deixarem ir o seu velho ser. Deixar-se ir para entender o que o outro está trazendo. É importante sair do seu próprio eu para poder compreender o que chega com o outro ou o que está no outro. Para tanto, é importante que não tenham medo. Não tenham medo de perderem-se a si mesmos. Porque, para mais além de si mesmos, há luz, a sua essência luminosa, a sua divindade que é capaz de expressar a perfeição absoluta. Então não há vazios, apenas o preenchimento com algo mais luminoso, mais substancioso, mais valoroso, mais poderoso, mais capaz de auxiliar você na sua caminhada. E eu ouso dizer, na sua nova caminhada. Porque todo ser humano, a partir de agora, está sendo estimulado a adentrar numa nova experiência. Desafios de mudanças profundas estão diante de cada um. Porque as forças de transição planetária estão se acelerando. E cada qual deve acompanhar, correndo atrás daquilo que precisa ser feito. E nós, curadores de Bellatrix, desejamos muito auxiliar cada qual no aceleramento da sua própria transformação. Nada tema. sigam em frente com os pés na nova plataforma e a nova terra. Sejam os mostradores de caminho, verdadeiros mostradores de caminhos. Na luz, na força, no poder, no amor e na consciência cada vez mais expandida. Então, a dúvida, peça nossa ajuda. Simplesmente dizendo eu não sei o que fazer, preciso mudar x, y, z, mostra-me um caminho. Então se abra para o outro. Por quê? Como chegaremos até você mostrando e orientando o que deve fazer? Se quando falamos vocês ficam confusos, sem saber se estão sonhando, inventando ou realmente ouvindo-nos. Como chegamos até vocês? Através uns dos outros, palavras, ações. Por isso dizemos, são os mostradores do caminho. Cada um tem uma mensagem. Estamos nós, muitas vezes, por trás, conduzindo-lhes as mensagens que as pessoas ao seu redor poderão levar até vocês. Esta é a nova consciência. Estamos ao seu lado. E agradecemos profundamente pela disponibilidade, pela abertura em receber, e somos honrados por nos permitir auxiliá-los neste momento tão importante que vive a Terra e toda a humanidade. Luz, apenas luz. É isto que eles esperam. A dúvida, peçam ajuda uns aos outros e nós estaremos ali também. Enquanto não tiverem o poder da telepatia bem estruturados e ativados, não há como saber quais são as suas dificuldades se você não colocar para as pessoas ao seu redor se você não compartilhar suas vulnerabilidades, se você não pedir auxílio para suas humanidades. Então, eu também lhes estimulo a ajudarem-se mutuamente. visualize novamente como pura luz, desde que venha a certeza, a confiança e a fé de que você é capaz de conquistar a Terra, a nova Terra, expressando a sua essência luminosa e a perfeição absoluta. Intencione manter-se nesta plataforma mais elevada, retorne para a sua realidade sentindo-se desconectado do que não lhe serve mais, mais conectado com a sua própria essência, firme, forte, mais sutil, como um ser cristalino. E mantenha-se. Você é capaz. Você é capaz. Ele quer que nós acreditemos que somos capazes, sim, de expressar tudo o que desejamos, almejamos, expressar a nossa própria divindade. E então, respire profundamente, visualizando-se no seu aqui e agora. Enquanto agradecemos a Rata Z por este momento, pelos ensinamentos, pelo trabalho realizado, pedimos que continuemos a receber as mais altas energias até que o nosso ser manifeste a divina perfeição. Amém, amém, amém e amém.